Está procurando uma história boa e nacional? Se você curte Hellboy ou Hellblazer, te recomendamos Santo, uma história de Alex Mir, publicado no nosso querido Almanac Guará. Nela você verá Salvador e seu Zé em algumas missões paranormais de investigação. Nas suas aventuras, eles enfrentarão espíritos demoníacos, monstros folclóricos e falsos profetas. Será que podemos ver uma adaptação disso para as telonas? Vamos esperar para ver. Então...